Viva amigas, estamos no detalhe do remate. Reparem, aqui fizemos o remate invisível, igual ao que já mostrei no outro vídeo, a mesma coisa, mas aqui tem um detalhe, vamos passar a linha por baixo destas duas paralelas, que é para, para não se ver mesmo. E aqui tem este truque que eu uso, que é, ponto alargo com a agulha e depois sigo com um bocadinho de fita colo, e já está. Isto ainda faz aqui uma certa pressão, oh. estão a ver, isto faz muita força, porque está muito apertado. Então, a ver. e então assim com a agulha é um bom truque, uma boa dica e aqui está está top isto não é babada agora faz força, claro que faz força né? Ele faz aqui muita força mas depois de posto no sítio, como veem, está perfeito, é uma peça linda a duas dimensões portanto tem aqui uma altura lindíssima este agora passamos para baixo para baixo destes e rematamos como com